Neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer uma loja de rastros, também conhecida como Trail, aqui no Roblox. Essa sugestão veio de um inscrito, então se você quer sugerir alguma coisa para eu poder fazer no Roblox Studio, não se esqueça de comentar aí embaixo. O sistema consiste em uma loja, pode ser aberto por um botão E tem vários rastros de diversas cores para você poder comprar. Você pode comprá-lo clicando no botão buy. Se você tiver dinheiro, vou comprar. Um rastro azul e minhas moedas com descontadas E então posso equipá-lo Ao equipar, o rastro começará a sair do meu personagem Assim que eu caminhar Também, no final desse vídeo, ensinarei vocês como fazer um rastro que custa Robux Podemos comprá-lo Ao comprá-lo, poderá ser equipado no nosso personagem Então, se você quer aprender sobre esse sistema Não se esqueça de assistir o vídeo até o final E se gostar, não se esqueça de curtir o vídeo Então... Só sair um tru... Então, a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que eu irei disponibilizar na descrição deste vídeo Ele o levará você para esta página, que é a página onde está disponível o modelo que nós iremos utilizar neste vídeo Basta clicar em obter e clicar em obter agora Ao clicar o item irá para o seu inventário do Roblox Studio Basta abrir o Roblox Studio e ir nas configurações do jogo Ir na aba segurança Permitir acesso do estúdio aos serviços API Que salvará o jogo no Roblox Studio Permitir vendas de terceiros Permitirá você que venda passes no seu jogo Basta clicar em salvar Então podemos acessar a caixa de ferramentas no Roblox Studio Na da barra esquerda do aplicativo Basta clicar no botão de seu inventário E clicar no modelo que você pegou Esta tela pode aparecer Basta clicar em ok e ela irá sumir. Sumiu? O modelo aparecerá na Workspace. Ele será todo agrupado. Arrache, arraste o modelo Replicated Storage para o serviço Replicated Storage com o botão direito e desagrupe o modelo. Faça a mesma coisa com os outros agrupamentos. Pronto, após agrupar tudo, vamos configurar o sistema. Vai na pasta Trails do Replicated Storage, ache o valor chamado moeda. Ele será um valor de texto e você definirá o seu valor para o nome da moeda que você que os jogadores usem para comprar os rastros. No meu caso é Coins. E se o seu jogo já tiver algum script que crie essa moeda que você colocou, você desmarca a opção. Mas se o seu jogo ainda não tiver nenhum script que cria a moeda, moeda ativa a opção e agora se nós jogarmos o jogo tudo já estará funcionando gente eu já estou aqui no jogo como vocês podem ver apareceu um novo botão ali do lado esquerdo que é o botão de rastros e ao clicarmos a loja de rastros será aberta e terá uma lista de todos os rastros disponíveis para compra se você houver dinheiro você poderá comprar se você não tiver dinheiro você não poderá eu irei adicionar dinheiro para o meu personagem se você não sabe como é que faz isso eu irei te ensinar agora vai no botão ao lado de jogar e mude para o servidor Vá em players, vá no seu personagem Vá em leader stats E no valor coins Você dará o seu valor Para a quantidade de moedas que você quer que seu personagem tenha Colocar duas mil moedas E depois basta voltarmos para o client Clicando no mesmo botão E então, quando nós comprarmos o rastro O dinheiro será descontado E então poderemos equipá-lo Ao equipar, o rastro já estará funcionando E estará no nosso personagem Personagem. Podemos fazer a mesma coisa com todos os rastros Por exemplo, o rastro preto Que deixa nosso rastro preto Rastro azul, rastro verde Rastro amarelo, rastro vermelho E rastro arco-íris Quando você sai e entra do jogo os, ra os rastros são salvos Como nós podemos ver O rastro arco-íris continua equipado Eles foram salvos Se nós morrermos com algum rastro Não se preocupe, porque não, nós nasceremos com ele novamente E então, agora eu ensinarei a vocês Como Adicionar mais rastros para o seu jogo. Primeiramente, vá na pasta Trails do Replicated Storage. Nela terá uma pasta que será cada rastro que possui no nosso jogo. Para criar um novo, basta duplicar algum rastro, pode ser qualquer um, e colocar o um nome do rastro que você quer que seja mostrado na loja. Vou criar o rastro rosa que eu decidi de criar aqui neste modelo. Vou colocar o nome de Pink Trail em inglês. Quando nós abrirmos ele, terá um valor chamado Rise. Este valor será preço de nosso rastro. Nós podemos definir para o preço que nós quisermos. Eu irei colocar 400 moedas e também haverá rastro. Na pasta Você deve alterar a cor do rastro Para a cor que você quer que fique o rastro Basta ir na propriedade Color E clicar no quadrado da cor E aí você poderá selecionar A cor do rastro Vou colocar aqui o rosa E além disso, se você quiser, você pode criar rastro Que tem várias cores juntas Basta ir na propriedade Color E nos três pontinhos E então você pode criar uma transição suave entre, entre uma cor e outra no nosso rastro Por exemplo, vou mudar do rosa pro azul, do rosa pro azul aí vai da criatividade de vocês, pode criar o rastro que vocês quiserem, se você quiser que seu rastro puxe Robux, basta ir no valor price e adicionar um number value dentro dele, o nome deste number value tem que ser ID com a letra I e a letra D maiúscula, você definirá o seu valor para o ID do passe que você quer que as pessoas comprem no seu jogo com Robux para poderem receber rastro para criar um passe, basta ir no um site do Roblox, e no topo superior e terá uma opção chamada Criar. Clique nela, a página de criação do passe será aberta. Nela você poderá selecionar o nome de sua Game Pass, eu vou colocar Astro Arco-Íris. Na descrição vou colocar... Também você pode escolher uma imagem clicando em escolher arquivo e selecionando imagem que você deseja escolher. Você clica em Preview e clica em Verify Upload. Então, clique no nome azul dela. Então, essa página irá abrir. Vá nos três pontinhos, vá em Configurar, vá na barra lateral e clique em Promoções. E aqui nós poderemos marcar a caixa Item à Venda para ser possível comprar o nosso passe no Roblox. Então, nós poderemos definir o preço, deixar um Robux mesmo e clicar em Salvar. E agora... Já podemos voltar para a página do nosso passe, copiar os números do link, que é o ID do nosso passe. É com o botão direito e clicar em copiar. No valor ID, defino o seu valor para o ID que nós copiamos. O rastro arco-íris agora custará Robux. Vamos testar o jogo e ver se isso está funcionando. E, gente, já estou aqui no jogo e vou clicar aqui no botão. Então nós poderemos ver que nosso rastro rosa já estará aqui. Irei comprá-lo e irei equipar. Como então nós podemos ver. Ele está funcionando perfeitamente E o nosso rastro arco-íris custa Robux Como eu já tenho ele, posso equipá-lo Mas agora eu irei clicar nos três pontinhos E irei excluir a, o passo do meu inventário Aqui no jogo, vou abrir a loja E como vocês podem ver, está aparecendo para eu comprar E se eu comprar, eu vou conseguir novamente o rastro Vocês podem ver, apareceu a opção para eu equipar E estou com o rastro novamente Então gente, este foi vídeo Se você gostou, não se esqueça de Curti-lo e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para mais pessoas participarem desta comunidade de Rolex Studio incrível. Vou indo nessa, valeu, falou e tchau!